Vou fazer o seguinte, vou fazer uma direção de arte aqui mais. Mas... Ai, o DA! que foi que eu fiz? Eu quebrei minha luz, não! Puta merda! Calma. Eu quebrei minha luz! brincando, é só rosquear de novo, calma aí. Certo? É só rosquear de novo, né? Certo? É só, é só. Com certeza é só rosquear de novo, não é? Foi. Safe. Agora é só conectar aqui. Ah! Meu olho!